Falar true pra vocês, eu não achei que eu ia ganhar, ia ter um blue. Vai se foder, não é possível, cara. Cara, não é possível, cara. Onde que o cara passou? Ele passou no único lugar que não tinha ward, velho. Caralho, mano, vai se foder, sem maldade, velho. Por que, que esse anormal não sai da merda da minha lane, esse retardado burro, filho de uma puta? Ele não para de gankar uma lulu, velho. Esse esquisito, velho. Deus que olha lá de cima, no porte, puta rivola abre forte. Eu que te banco aqui hoje, pode trazer as amigas que nós tá com valor. Comemorei meu blue cedo demais.